Olá! Para criar a nota fiscal de venda, você deve clicar em Vendas e no menu à esquerda, clicar em Pedidos de Vendas. Feito isso, clicar no pedido desejado e clicar em Criar Nota Fiscal. Agora, basta clicar em Criar e Visualizar Fatura. Clique em Validar. E Enviar por e-mail. Bom, é isso e obrigado!